tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra então significa que a terra que nós vivemos hoje não vai viver para sempre a terra que nós vemos hoje as construções o planeta o globo terreno que nós vemos hoje não subsistirá para sempre a Bíblia diz que não será eterna não será eterno o lugar em que nós vivemos a Bíblia diz que tudo isso vai passar o apóstolo Pedro diz que os céus que agora nós vemos será enrolado como um pergaminho ou será enrolado como um jornal na linguagem de hoje a Bíblia diz que os elementos ardendo em fogo cairão no céu Isaías, o profeta Isaías diz que as estrelas cairão no céu o profeta, o apóstolo João em Apocalipse também diz que as estrelas cairão do céu, que o céu será enrolado, a Bíblia diz que a lua será transformada em sangue e não sou eu que estou dizendo, amados, é a Bíblia é a palavra de Deus a sua Bíblia também diz isso diz que a lua será transformada em sangue o sol em é saco de silício saco de silício é um saco negro a Bíblia diz que haverá Grande escuridão nos finais de tudo, e a sua Bíblia também diz isso no livro de Apocalipse. E eu vou ler de novo Apocalipse 3:10. Se você tiver uma Bíblia aí no seu aplicativo, acompanhe. Diz a palavra de Deus: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Eu guardarei você. Se você tiver guardado a palavra da paciência, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia diz: O Senhor dizendo, Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para quê? Para tentar os que habitam na terra. Então, quando a Bíblia diz que se nós confessarmos ao Senhor, Romanos 10,9 nós confessaremos ao Senhor, nós buscaremos a Deus. Para quê? Para sermos salvos de toda essa tribulação que a Bíblia diz que está reservada para os finais dos dias, que a Bíblia diz que está reservada para os finais dos tempos. E escute uma coisa que eu vou dizer, você ouvinte aqui nesta manhã, você que está aqui na praça, você que está ouvindo à distância, nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a pregação do Evangelho, porque Romanos, porque a Bíblia diz no livro de Amós Que haverá tempos em que haverá sede de buscar, de ouvir a palavra de Deus Mas não encontrarão E a Bíblia diz feliz aquele que dá ouvido E escute uma coisa que eu vou dizer A Bíblia diz que haverá um juízo na terra Apocalipse tem, fala de dois grandes julgamentos um é o julgamento do cordeiro é o tribunal de cristo onde a bíblia diz que deus dará galardão para aqueles que o serviram onde a bíblia diz que deus dará galardão para aqueles que o amaram onde a bíblia diz que deus dará galardão ou deus dará recompensa para aqueles que o serviram uns receberão a recompensa de uma forma e outros receberão recompensa de outra Mas escute o que eu vou dizer Nem todos serão recompensados Com coisas boas de Deus Alguns serão recompensados com juízo E é o juízo de Deus em Apocalipse chamado Apocalipse 21 Chamado de juízo do trono branco Onde a Bíblia diz que vai comparecer Perante Deus rico, pobre, grandes pequenos, homens de todas as tribos, línguas e nações, a Bíblia diz estará perante o juízo do trono branco, e hoje aqui nesta manhã, talvez você pode até tapar o ouvido para não ouvir, talvez você pode até disfarçar, passar de longe conforme a Bíblia diz, fingir que não está me escutando, fingir que não está me ouvindo, nem parar aqui para ouvir esta manhã. Mas naquele grande dia, a Bíblia diz que os homens ímpios comparecerão perante o juízo do trono branco. E lá vai estar rico, lá vai estar pobre. A Bíblia diz que lá vai estar homens de todas as tribos, línguas e nações. E nesse juízo do trono branco, a palavra de Deus diz que ninguém sairá dali recompensado. Pelo contrário. Todos os que estiverem ali passarão por um julgamento de réu e passarão por uma condenação eterna. Por isso a Palavra de Deus nos encoraja a pregarmos o Evangelho, nos encoraja a falarmos do Evangelho, porque Evangelho significa boas notícias. Por isso a Palavra de Deus nos encoraja a falarmos de Jesus ainda quanto é tempo. Não um Jesus que nós podemos carregar no bolso. Não um Jesus que nós podemos carregar na carteira para dar uma, uma sorte nas horas de aperto. Não um Jesus que nós podemos carregar no para a brisa do nosso carro. Para trazer uma sorte em algum momento da vida. Não é desse Jesus que eu estou falando. Eu estou falando de um Jesus vivo. De um Jesus cuja cruz está vazia. Esse Jesus que você tem aí no seu coração Essa lembrança desse Jesus de cabeça baixa Derrotado é, Humilhado Pobre Esse não é mais o Jesus que nós pregamos Paulo diz Nós pregamos o Evangelho de Cristo em poder O nosso Cristo é poderoso Ele está vivo Ele ressuscitou E está vivo aqui nesta manhã Te oferecendo a vida eterna a bíblia diz que nesse juízo do trono branco Apocalipse 21 a palavra de Deus diz que todos comparecerão nesse julgamento todos os que andaram longe de Deus todos os que prostituíram todos os que adulteraram todos os que fornicaram todos os que, todos os que eram viciados em qualquer tipo de pecado todos os que viviam uma vida desregrada uma vida desenfreada, todos os que viviam uma vida, sabe, de pecado, 24 horas aprofundados, sem limite, sem busca, sem arrependimento, a Bíblia diz: todas essas pessoas comparecerão perante o grande juízo do trono branco, e a Bíblia diz que o inferno dará os seus mortos, se é a Bíblia que diz. Não sou eu que estou inventando, você tem uma Bíblia aí, é a Bíblia que diz, o inferno dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Eu vou traduzir, a Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Daniel diz, Daniel 12 diz, os ressuscitarão para a vida eterna. Olha para cá. Daniel 12 diz, uns ressuscitarão para a vida eterna, não sou eu que estou dizendo, é né? a palavra de Deus Daniel 12 diz, e outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna E nesta manhã, olha para mim, eu quero te dizer uma coisa nesta manhã Você naquele grande dia, eu, nós, ressuscitaremos para desprezo e vergonha eterna Ou ressuscitaremos para a vida eterna naquele dia Quero que nesta manhã você comece a avaliar a sua vida. Observe que a nossa vida é um ciclo passageiro. Observe que a nossa vida não vale mais do que uma flor do campo que nasce de manhã. E a Bíblia diz que está viçosa, está florescente, como a flor do campo que nasce de manhã e está bonita, está perfeita. Mas quando vai se aproximar do finalzinho da tarde? não dura 12 horas a Bíblia diz que essa flor murcha murcha e quando finaliza o um dia a palavra de Deus diz que essa flor seca e morre assim é o ciclo da nossa vida nascemos vivemos em um curto período de vida e morremos rapidamente sem deixar grandes coisas para trás porque a Bíblia diz que a vida do homem é como sopro a palavra de Deus diz que a vida do homem é como sopro não estou falando da religião estou falando de Deus não de um Deus derrotado não de um Deus que está no sepulcro não de um Deus que ainda está crucificado um Cristo derrotado de cabeça abaixo na madeira estou falando de um Cristo poderoso a Bíblia diz que nós precisamos anunciar o Evangelho para que o homem não seja condenado Condenado, Pastor João, todo mundo vai para o céu? Não. Pastor João, todo mundo será salvo? Não. Pastor João, todo mundo que fala o nome do Senhor vai para o céu? Também não. Pastor João, todo mundo que carrega uma Bíblia vai para o céu? Também não. Pastor João, todo mundo que reza a hora de manhã vai para o céu? Também não. A Bíblia diz: só será salvo aquele que anda com integridade ou aquele que é sincero, ou aquele que arrepende, ou aquele que reconhece Cristo como seu único Salvador. Nós não somos santos, mas aquele que nos santifica é santo para sempre. A Bíblia diz que santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías 6 diz, toda a terra está cheia, está cheia da sua glória. Escute, amados, uma coisa, uma história que eu vou contar. Certo dia, os discípulos de Cristo estavam passando perto do templo de Herodes. O templo que foi construído por Herodes. E eles olhando para aquele templo, a estrutura do templo de Cristo era pedra sobre pedra. Era uma estrutura tremenda, uma engenharia perfeita. E eles olharam para aquela estrutura que jamais seria derrubada e disse Jesus, você está vendo o tamanho dessas construções ou que obras grandes e perfeitas Jesus disse, haverá um dia em que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada amados, a Bíblia está falando de um juízo, a Bíblia está falando de um final de tudo ou seja, a Bíblia está dizendo que nada ficará, vai durar para sempre a Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus irá julgar a terra com fogo julgar a terra com condenação julgar a terra com vingança então hoje os prédios que você está vendo à sua volta serão destruídos um dia a terra que você está vendo à sua volta será destruída um dia o mundo que você está vendo à sua volta será destruído um dia a Bíblia diz que o homem precisa se arrepender enquanto ainda existe tempo eu vou ler um versículo, Apocalipse 6.3 Apocalipse 16.3 Se você tiver uma Bíblia aí no celular Se você tiver como acompanhar Gostaria que nesta manhã você lê Aleluia Apocalipse 16.3 diz assim Apocalipse 16.3 A Bíblia diz Jesus disse, não credes em mim Olha para cá Crede pelo menos nos sinais que eu faço Se não credes em mim Crede pelo menos nos sinais que eu faço. Talvez nesta manhã você tenha um, um grau de dificuldade de acreditar nas palavras que estou falando. Mas então me desconsidera. Mas a Bíblia diz, crede pelo menos na, na Bíblia que você tem na sua casa. Creia pelo menos na Bíblia que você tem na sua casa aí. Seja ela uma Bíblia evangélica ou uma Bíblia católica. Creia pelo menos ela. E olha aí, Apocalipse 16, 3, diz assim... O segundo anjo derramou sua taça no mar. Apocalipse 16, 3. O, o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Segundo anjo, Apocalipse 16, 30. É eu que estou dizendo não, hein É a Bíblia Sagrada o Segundo anjo Derramou no mar uma taça O segundo anjo derramou sua taça no mar o Segundo anjo derramou sua taça no mar Que se tornou em sangue como de um morto Juízo de Deus para as nações Juízo final Uma Das grandes pragas Que Deus enviará na terra é Sangue A Bíblia diz, é a Bíblia É a Bíblia que diz E não é fora do contexto, é dentro do contexto Porque o contexto diz mais O contexto fala De mais seis pragas E essa diz O segundo anjo derramou a sua taça no mar E a Bíblia diz que o mar Se tornou em sangue o mar se tornou em sangue e morreu no mar toda alma vivente é a palavra da bíblia que diz se não creio diz no pregador você crê pelo menos no que a bíblia diz a bíblia diz segundo o segundo anjo derramou sua taça no mar e o mar virou sangue sangue como morte seu juízo de Deus seu juízo para as nações mas passou João Vandeza destruir o mundo. pastor João Vandeza destruir a Terra. Que história é essa? Há uma história aí que diz que mil chegaria, mas dois mil não chegaria. Nós já estamos em 2022. Essa história de que mil chegaria, dois mil não chegaria é antibíblico. A Bíblia diz que não, ninguém sabe o tempo. Jesus diz que ninguém sabe o tempo mas ele deixou sinais, não é no ano 2000, é sinais, ele deixou sinais da sua volta, e vários sinais, um deles está em Mateus 14, a Bíblia diz, e por se multiplicar o pecado o amor de muitos esfriaria, nós estamos vendo nos jornais noticiários, que nós não víamos há 20 anos atrás. É ou não é? Nós estamos vendo nos jornais noticiário que nós não víamos há 20 anos atrás. Coisas que a gente não pode nem falar aqui na praça. Noticiários de, de pessoas cometendo vários atrocidades homicídios que nós não vimos há 20 anos atrás. Sabe o que é isso? Não é a vida não. Isso é sinal. Da vinda de Cristo. eu te aconselho nesta manhã. Fazer o que Isaías 55, 6 diz. Isaías 55, 6 diz. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. invocar em seu nome enquanto ele está perto. Esse juízo da água virando sangue é só um deles. Só um. A Bíblia diz. Que os homens buscarão a morte. Apocalipse 9. Mas a morte fugirá deles Versículo 17 Apocalipse 9, 17 Os homens buscarão a morte Mas a morte fugirá deles Isso é juízo de Deus Isso é condenação de Deus Noé Noé, a Bíblia diz que era um homem justo e um santo Que amava Deus E começou a pregar justiça mas ninguém acreditou nele. E veio de nuvem. e a Bíblia diz que levou a todos. Os profetas pregaram, arrependa. Arrependa, arrependa, arrependa. Os profetas pregaram, arrependa. Arrependa. Arrependendo os vossos pecados. Mas, pastor Giovanni, que pecado que eu tenho que arrepender? As nossas mentiras têm magoado o Coração de Deus. A prostituição do mundo tem magoado o Coração de Deus. O adultério que você tem cometido, tem aborrecido o Coração de Deus. As prostituições que o mundo tem envolvido nele, né, tem magoado, aborrecido, entristecido o Coração de Deus. Os pecados desnufreados que o homem tem cometido dias após dia, tem aborrecido o coração de Deus. Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus disse, que viu que o homem era mau desde a sua meninice. Desde pequeno o homem é mau. E a Bíblia, os profetas vieram pregando isso, mas mataram os profetas. Duvidaram de Noé. Veio Cristo, que não tinha nenhum pecado. Nenhum pecado. Aleluia! E mataram o nosso Cristo. Crucificaram o nosso Jesus. Olha para cá. E sabe por que crucificaram Jesus? Olha para cá. Sabe por que crucificaram Jesus? Porque Jesus falou do seu pecado. Crucificaram Jesus porque ele falou do meu pecado Crucificaram Jesus Por que crucificaram Jesus? Porque ele era bonzinho E porque ele veio morrer, não Crucificaram Jesus porque quando Jesus pregava, ele ensinava Ele dizia, arrependei Porque Jesus tocou no seu pecado, no seu erro Jesus disse que o homem não pode ter duas mulheres Jesus disse que a mulher não pode ter dois homens Jesus disse que o homem deveria pagar impostos. Jesus disse que o homem não deveria estar envolvido em corrupções. E Jesus vem pregando a santidade e a forma que o mundo, que os homens têm de retribuir, e ele é crucificando ele, pendurando ele no madeiro. Apocalipse 6, versículo 13 e 14. Pecado ainda morrece a Deus Hã? Hein? Pecado ainda deixa Deus triste Pecado nunca deixou de ser pecado E Deus nunca deixou de ser Deus Eucaripos 6, 13 e 14 As estrelas cairão do céu As estrelas cairão do céu e o céu retirou como um livro que se enrola as estrelas cairão no céu e o céu retirou como um livro que se enrola esse é o juízo de Deus para todas as nações que o aborrecem esse é o juízo de Deus para todas as nações que o magoam esse é o juízo de Deus para todas as nações que viraram as costas para Jesus. Esse é o juízo de Deus para todas as pessoas que pensavam que estavam enganando Deus. Amigo, olha para mim. Deus não pode ser enganado. Deus não pode ser ludibriado. Você pode me enganar, você pode enganar quem você quiser, mas Deus não pode ser ludibriado ou enganado. Porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele vê tudo E a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam na terra com o fogo Observando o justo e o ímpio. Não haverá tempo para o homem Jesus disse em Mateus 10, versículo 7 Mateus 10, 7, a Bíblia diz, olha aí Mateus 10,7, Mateus 10, versículo 7. Primeiro livro do Novo Testamento, a palavra de Deus diz, onde vocês chegarem, pregue essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Mateus 17. Onde vocês chegarem, na casa que vocês entrarem, na rua que vocês forem, no trabalho de vocês, preguem essa mensagem. Qual mensagem? O reino de Deus está próximo. Mateus 17. Onde forem, onde chegarem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Não desperdiça nesta manhã a sua oportunidade. Não deixe a sua oportunidade ir embora. Não deixe essa chance escapar pelas suas mãos. Talvez você é alguém bem sucedido na vida financeira. Talvez você é alguém que saiba até administrar o que tem. Talvez você saiba administrar uma empresa nesta manhã. Talvez você é um bom... É uma boa pessoa que se sai bem em todas as áreas da sua vida. Mas nesta manhã, a vida espiritual a conexão com Deus, você tem perdido ela, você tem ficado desligado do wi-fi de Deus, tem ficado desconectado de Deus nesta manhã, escute o que diz a palavra de Deus Isaías 24,5, a palavra de Deus diz assim, Isaías, Isaías 24,5, está na, tá na sua bíblia aí, Isaías 24,5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores. Isaías 24,5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores. Por quanto transgridem, por quanto transgridem as leis de Deus, mudam estatutos e quebram a aliança eterna. Vou ler de novo Isaías 24, 5 Na verdade a terra está contaminada Por causa dos moradores Na verdade a terra está contaminada Por causa dos moradores Transgridem as leis Mudam estatutos E quebram a aliança eterna Deus está dizendo A terra acabou A terra corrompeu As cidades pecaram Matipó Região, o Estado, o país pecaram, transgrediram, mudaram o estatuto, criaram leis a favor do pecado. O Congresso Nacional, o Senado criaram leis, criaram leis que aprovam o pecado. Dependendo do que você falar hoje. Contra, você vai preso. Se você falar demais, até na pregação, se você pregar demais, e alguém filmar, levar na justiça, você vai preso. Por quê? Porque criaram leis que aprovam o pecado, criaram leis que encobertam o pecado. Aquilo que é pecado passou tem lei para proteger aquilo que é pecado que aborrece em Deus que magoa o coração de Deus que deixa Deus triste virou o pecado tem lei para encobertar mas a Bíblia diz que Deus cansado dessas coisas e é destruir a terra está na Bíblia evangélica está na Bíblia católica Se bobear, ainda acha na Bíblia o testemunho de Jeová: Deus irá destruir a terra. Eu vou dizer de novo: Deus irá destruir a terra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus irá destruir a terra. Deus irá destruir o planeta. Apocalipse 21, fala também de outro assunto, fala de um novo céu. João diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra. João 3, versículo 16. João 3, 16. Acompanhe, por favor, se você tiver uma, uma Bíblia aí. João 3, 16. Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho único Seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus é bom Deus é bom Pergunta que eu faço para vocês nesta manhã, Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Se Deus é bom, compõe o que eu vou dizer, se Deus é bom, como Deus criou o céu e o inferno? Por que Deus criou o céu e o inferno? Porque Deus não criou só o céu. Sabe por que, que Deus criou o céu e criou o inferno? Porque Deus queria que você fizesse uma escolha Se Deus tivesse criado só o céu Você só teria uma opção Mesmo não gostando de Deus ou não gostando do céu Que eu sei que talvez você não goste Do céu sei é que você gosta, mas de Deus não mesmo não gostando Você seria obrigado A servir Você não tinha opção Se Deus só cria o céu Você só tem um caminho para passar Seu carro só vai passar por ali É ou não é? Você só tem um caminho para andar Você só vai andar por ali Você não tem opção Mesmo que você não goste Então como Deus não obriga o um homem a servi-lo Serve a Deus quem quer Ama a Deus é quem quer Busca é quem quer. Quem não quer, vive nos, nos delitos que você quiser. Deus deixou uma escolha. E Deuteronômio diz, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Mas te aconselho que eu escolha a vida para que viva. A Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz, Deus fez dois caminhos. Mas está aconselhando você escolher o caminho certo. Então, nesta manhã... Você não pode ir embora daqui sem tomar essa decisão. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Nós não pregamos a religião, Que a palavra religião significa ligar de novo, só isso. Nós não pregamos a igreja, nós pregamos Cristo. Nós falamos do Senhor. Falamos de um Jesus verdadeiro, fiel Gostaria de convidar você nesta manhã a aceitar Jesus Aceitar Jesus ou ser aceito por ele Talvez você tenha vivido uma vida torta Por causa do escândalo de alguém, por causa do erro de alguém Saiba de uma coisa, todo mundo pode ter errado, mas Jesus não errou Jesus é santo para todos sempre eu gostaria que nesta manhã Você fizesse uma aliança com Deus Você fizesse um propósito com Deus Nós encerramos aqui nesta manhã Pedindo ao Senhor que toque sua casa Toque sua família De uma forma grandiosa E que você não vá embora deste lugar Sem antes fazer uma aliança com Deus sem antes fazer um concerto com Deus Oportunidade é uma coisa que passa muito rápido, viu? Oportunidade é uma coisa que vai embora muito rápido Aproveita ela nesta manhã A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós A Bíblia diz Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que tiraram tempo do seu dia para ouvir.